Pessoal, essas nossas viagens inspiram a gente, a. nos inspira, né, a contar histórias. Uma vez, é passando nesse trecho aqui, ó. Aqui é a estrada de acesso à localidade de Munguba. Ela vem aqui de Trairi, né? Daquele lado ali de Trairi, ó, e vai para Munguba. E eu vinha para cá. Munguba fica próximo Boa Vista ali. Boa Vista é paraipaba. Munguba é trairi, né? É próximo à Lagoa das Almesques. Eu vinha, né? Um dia de chuva, pessoal. E mais ou menos... Era aqui mesmo. Nesse ponto aqui, ó. Eu encontrei uma carteira... Com todos os documentos de um rapaz, né? Uma carteira com todos os documentos. Habilitação. Tudo o que tinha direito. Menos dinheiro, né? Dinheiro não tinha. Tava aberta. Ela foi jogada lá... Aí por que que eu não gravei o momento que eu encontrei a carteira? Porque tava chovendo muito. Não dava para gravar, né? Aí tava chovendo demais. E aí eu só gravei um pouco dessa desse achado, né, que aconteceu quando eu vinha voltando da minha viagem que eu ia, né? Aí eu guardei a carteira já no intuito de entregar, né? E quando eu voltei, eu entreguei a carteira. Só que eu também não gravei o momento da entrega da carteira, gente. Mas não quis, eu quis preservar a pessoa, né? Porque é, eu não sabia qual ia ser a reação Não sabia nem se eu ia encontrar, né? A pessoa, e tinha muita gente lá, era aquela... Aí eu não quis gravar, não sabia qual era a reação Mas aí eu entreguei a carteira Foi um momento de satisfação, bem legal E eu vou mostrar aqui só o momento Em que eu mostro aqui o, o documento do rapaz tem o nome dele, né? E tudo E é só para deixar registrado essa atitude, né? Que eu tive, né? Que eu faria isso aí com qualquer pessoa, porque uma vez eu perdi toda a minha documentação, a carteira cheia de dinheiro, coloquei na internet, coloquei na rádio aqui do local e ninguém me entregou, né? E eu, em retribuição a isso, eu sempre pensei em fazer o contrário, né? Entregar, quando eu sei que a coisa, o documento não é meu, quando a coisa não é minha, eu entrego, certo? Então, eu sempre pensei assim, né? Não retribuir o mal com o mal, ou tentar me dar bem de uma situação por revolta nem nada né eu sempre pensei que fazer o contrário e foi isso que eu fiz aí eu queria deixar registrado nesse vídeo né para dar exemplo para você se achar algum documento de alguém e você sentir no coração que deve entregar entrega lá porque é, só eu sei vai ficar guardado comigo esse momento né a pessoa com certeza pode até assistir esse vídeo se alguém compartilhar né é, aqui ele mora na localidade de Oiticica rapaz, né? E ele recebeu esses documentos, com certeza deve ter ficado muito satisfeito. Ele contou que o dinheiro não importava, o importava era o documento, e era um cara bem organizado, como você vai poder ver na documentação, tudo certinho, habilitação, emprego fixo, tinha até cartão de banco, tinha cartão de, de, de dois bancos lá, e aqueles cartão que compra em mercantil. Segundo ele, quem achou a carteira, tinha já tinha gastado o dinheiro e tinha feito uma compra, num desses cartões mas ele estava querendo mesmo mesmo tava querendo mesmo era os documentos e foi isso que aconteceu pessoal vou deixar o registro aí no vídeo para vocês verem deixa aí o like aí se inscreva no canal se não for inscrito valeu pessoal é isso aí pessoal gente de viagem e olha o toro d'água que caiu aqui eu tive que pedir abrigo aqui na casa de uma pessoa aqui chuva muito forte Caramba Foi nas últimas Porque eu já tava vendo a hora que eu perdi esse celular aqui Molhando tudo, esqueci De trazer uma sacola, alguma coisa Aí ó, cartões ó Aqui a identidade aí mostrar só por alto aqui Certo Aqui o um número de telefone E aqui dentro ó Parece ser Documento da moto Documento, transferência da moto dele né e aqui tem também aqui ó papéis de contas de luz ó e a habilitação do rapaz aí então quase levei uma chuva muito forte ali como vocês puderam ver nas imagens da chuva lá naquela casa que eu cheguei para me abrigar muito forte a chuva eu já tinha tomado um baita banho e cheguei ali só para proteger mesmo a minha carteira, a carteira desse rapaz que eu, que eu encontrei e também esse celular. Ele não é a prova d'água, né? Se eu tivesse levado toda aquela aquela chuva, aquele toró d'água, sem ter encontrado um local, como eu tinha me esquecido de, de andar com uma mochila é, para proteger, né? documento, celular, ou uma sacolinha, eu tinha esquecido isso aí. Imaginando que não ia chover, né? Fui pegue de surpresa são então as primeiras casas aqui da localidade eu tenho que achar a casa do rapaz pois é pessoal, então ele perguntou ele perguntou se eu queria alguma recompensa né? quando eu encontrei ele ter, olha que lugar bonito aí, aí ele perguntou se eu queria alguma coisa alguma recompensa, algum dinheiro eu disse, não, cara, não precisa, não. Porque um dia eu perdi também, perdi os meus documentos, a carteira cheia de dinheiro, e eu gostaria que alguém tivesse feito isso que eu estou fazendo aí para você. Entregar a sua carteira na sua mão, com tudo, só não lhe entreguei com o dinheiro, porque não tinha mais dinheiro dentro. E ele até me disse, não, cara, eu perdi essa carteira, foi... Foi sábado, hoje é domingo que está me entregando Sábado ainda eu rastreei E os caras tinham feito uma compra no cartão né Tinha feito umas compras E pegaram o dinheiro que tinha dentro E aí eu não entendi porque que jogaram tão perto da minha casa Tinha jogar na localidade dele E eu falei assim Talvez tenha sido gente conhecido teu". De eu não sei se ele tinha tomado uns Eu já não, não me lembro desse detalhe mas ele perdeu a carteira e o cara foi jogar exatamente não tão longe assim da casa dele, né? Aí eu disse, só pode ter sido alguém, alguém conhecido ou então um, um dos caras, talvez tenha sido dois que fizeram essa conta, não sei, tenha imaginado, né? Vamos jogar o menos perto da casa dele lá, né? Eu era um pouco com né? Porque eu passei, era debaixo de chuva, bem cedinho, eu não pensei duas vezes, eu fui logo pegar né a carteira e aí guardei preservei da, da chuva que ia encostar a água onde ela estava mas não precisei de nada eu disse pra ele né e assim foi essa história pessoal desse dia aí então se alguém quiser compartilhar esse vídeo aqui para se um dia ele por visualizar eu não sei onde é a casa dele né visualizar esse vídeo ele deixou um comentário aí como um testemunha disso aí que aconteceu que Eu acho que hoje ele tem noção do quanto foi bom para ele né? Mas eu quando eu perdi a minha carteira Foi lá na Boa Esperança, numa rua da Boa Esperança que Tinha acabado de receber dinheiro de uma semana de serviço Tinha mais algum dinheiro dentro E perdi a carteira Como eu já falei, né? coloquei na rádio, coloquei na internet mas ninguém me entregou. Aqui eu estou gravando dessa forma aqui porque não tem trânsito. Super tranquilo, vez por outra passa um carro aí. Está muito tranquilo. Ó. Então é isso pessoal. Finalizando essa história aí. Espero que isso inspire outras pessoas a fazer a mesma coisa. Fazer gestos de caridade, gestos de bondade, né? Nosso mundo está precisando muito. Um abraço a todos. Vamos já chegar aqui um trecho de calçamento. Vai tremular muito aqui. Então vamos encerrando o vídeo por aqui. Valeu pessoal. Um abraço.